Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis, seu amigo corretor aqui do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né, minha gente? Olha só, casa maravilhosa, condomínio sense se xangri-lá. A casa, gente, é sensacional, ficou pronta há pouco tempo, uma mansão mesmo, de esquina. Nós temos aqui três posições solares: nós temos aqui a casa fundo para o norte, lá do leste. E a frente para o sul, piscina virada para a vista para o lago, sensacional. Mobiliada decorada, terreno de 513 metros de área privativa e 490 metros de área construída. Gente, olha que mansão maravilhosa que está te esperando. Olha só, gente, deixa eu te mostrar algo sensacional. Toda ela é automatizada. Nosso amigo aqui, nosso colega, acabou de abrir. Então, as venezianas estão abrindo lá. Ela tem sistema de som mobiliada. Prontinha, não precisa praticamente fazer nada na casa. Tem algumas opções que foram deixadas a critério do comprador. Vamos lá conhecer, sem mais delongas? Olha só, então aqui nós temos na entrada da casa umas dormentes, que acessa a entrada pessoal aqui. Aqui nós temos uma garagem para dois carros, coberta, mais aqui, gente, ó. Dois carros que cabem aqui tranquilamente. Aqui é basalto, olha que lindo aquilo lá, gente, ó. Um paredão verde, gente, de grama sintética. Você não precisa estar se preocupando. A tá molhando essa grama. E, deixa eu te falar, ela vai ficar sempre verdinha assim. Aqui nós temos já revestimento de pedra-pau, gente. Olha que lindo ali, gente. Lembra que é colocado pedrinha por pedrinha. Uma arandela linda que dá um destaque naquela coluna revestida. Aqui madeira, gente, ó. Olha só, madeira, revestimento verde. Olha que lindo isso aqui, gente, ó. Ali é a campanha da casa. E agora vamos entrar na sua maravilhosa mansão aqui, em shangri -La. seja bem-vindo seja bem-vinda à sua casa de praia no Rio Grande do Sul aqui em Shangri-la porta aqui deu uma batidinha por causa do vento <risos> mas tá tudo sob o controle, não estragou nada fica tranquilo <risos> olha só gente, piso porcelanato pé direito duplo rebaixa em gesso, gente olha o que, que é aquela escada iluminada, que parece uma capa de revista, olha que lindo isso aqui gente Aqui, deixa eu te mostrar. Aqui tem um botãozinho mágico que você aperta aqui. Que é a automação que ela liga ou desliga toda a casa. E este baixo aqui, eu já descobri. Ó. Ele vai fechar e abrir as cortinas. Olha que lindo esse detalhe, gente. Maravilhoso, né? Uma casa de esquina, ela tem privacidade. Então, você fecha aqui. Você pode estar olhando o seu Netflix aqui com o seu pijama do Mickey sem problema nenhum, tá bom? <risos> seu pijama aqui, então, da sua... Né? do seu gosto, né? sem ter problema, tá? Como eu falei, a casa ela é de esquina, pega três posições solar porque três. Gigo? Lá atrás tem uma área verde, eu vou te mostrar. Fica comigo, você vai gostar demais. Aqui nós temos um porcelanato polido que imita aqui também o um mármore rajado, porcelanato um por um, gente, lindo, maravilhoso. Aqui uma lareira, lareira é, a álcool, gente, ó, com pedras vulcânicas. Olha que detalhe maravilhoso isso aqui, gente. Gente, a casa toda tem esse mármore aqui, ó. Não é um granito, mas é um mármore, tá? Gente, diferenciado esse mármore aqui, gente. Bem diferenciado. Uh, eu perguntei o nome aqui para o proprietário três vezes e acabei esquecendo. <risos> mas eu vou deixar na descrição, tá, gente? Eu sou uma benção mesmo. Eita, lasquei, me lasquei. Mas vamos lá, tem que ser sincero. Não, eu não conheci esse mármore, então eu perguntei o nome, achei bem diferente. Tem ali, tem na escada, tem na cozinha, nós vamos ver você vai se apaixonar, ó, aqui um sofazão aqui, um, dois, três, quatro lugares, mais dois aqui já dá seis, duas mesinhas maravilhosa de centro aqui, aqui em esquerda, gente, a gente tem um espelho lindíssimo, olha só o detalhe, ó, vai de cima, até lá em cima tem um detalhe lá, três aqui, gente, ó, no meio das treliças aqui também, gente, olha que legal isso aqui, maravilhoso, né, vem cá que eu vou te mostrar a sua casa, vem cá, olha só, que escada mais linda, gente, Olha que bacana isso aqui, meu cara. Maravilhoso, né? Lindo demais. Gente, como é ao vivo assim, sabe? não dá para cortar o vídeo. Então, eu assumo erro. Eu, eu esqueci o nome desse mármore. Aqui é novo, novidade. Mas tá na descrição, você pode ter certeza, tá bom? <risos> Olha só, vamos lá então. Pé direito alto. Escada lindíssima. Aqui atrás da escada, gente, ó, nós já temos mais um móvel. Que você pode estar aqui colocando se quiser, né? Eu acho que é para isso uma cervejeira, um frigobar, você pode colocar um espelhão aqui também, ó. fica bonito pra caramba, aqui tá os taquinhos de sinuca, e se tem taquinho, atrás de mim tem a mesa de bilhar, né, mesa de sinuca que não pode faltar na casa de um gaúcho, gente, olha que top isso aqui, meu caro, maravilha, maravilha, diz um amigo meu, <risos> ó, Jardim de fora a fora ali, você pode fazer uma festa aqui, meu caro, sensacional Caixa de som aqui, uma, duas aqui Eu até fiz um vídeo, vai lá no canal, procura no short Tem um vídeo curto que eu fiz aqui Das caixas de som, são potentíssimas São, Sim, a gente faz um barulho violento Tem mais umas caixas na grama escondinha lá atrás Você tá fazer um festão aqui Você abre tudo aqui, abre tudo aqui Enche de carro lá, enche de carro na frente Gente, que final de ano que vai ser maravilhoso na sua vida, né? Aqui... Falando em final de ano, você vai fazer a ceia com a sua família. Uma mesa aqui para 10 pessoas. Dá para convidar até a sogra. Não se preocupa. Dá para convidar o cunhado e a cunhada também. Tem mais cadeira lá. <risos> uma mesa aqui, gente, ó. Linda também, maravilhosa. Poltronas bem acolchoadas, lindíssimas. Olha esse capa de revista isso aqui. Aqui a gente tem uma ilha, um fogão cooktop exaustor. MDF aqui, gente, com o mesmo mármore importado. Ele não é tão duro, mas também... Não é tão mole, é um árvore bom de ser trabalhado, tá gente? Eu até estive estudando um pouco sobre ele e acabei me esquecendo. <risos> ah, eu sou uma benção, né? Olha só. Então aqui é uma ilha, um espaço gourmet, que tem uma pia, tá gente? Temos LEDs aqui por baixo de tudo, olha que lindo isso aqui, gente, ó. E aqui na frente a gente vai acessar a churrasqueira. Aqui é a churrasqueira, aqui tem a bifeteira, tá pronta. Tá chegando, tá ficando pronto, vai vir semana que vem. Aqui, gente, o detalhe da churrasqueira com os espeto elétrico. Aqui a gente tem, gente, olha só um balancinho para você, meu cara amigo, sentir na sua casa, se sentir criança de novo, balançando na beira da piscina. Olha só, gente, aqui também tem, ó, as gramas artificiais, né? E olha só, gente, estava meio nublado, deu uma chuvida, parou e o vídeo não pode parar. Então continuamos a fazer esse material para vocês tá bom piscina em concreto toda revestida com pastilha aqui a gente tem tipo uma banheira de hidro né uma hidromassagem exclusiva para você ali a piscina tem gente uh, mais de seis tipos de cores também tem hidro na piscina aqui essas pedras tá gente elas têm pigmentos que são terapêuticos essas verdinhas aqui embaixo também aqui nós temos uma área verde de fora a fora gente nós temos aqui mais, vou chegar rapidinho aqui, vem cá. Nós temos aqui mais de 5 metros. Ó, oh, tá vendo onde tá, tá verde a grama? O proprietário adotou o Sareá Verde e tá cuidando aqui. Não pode construir, mas é praticamente sua. Com essa vista pro lago, maravilhosa. Até vou dar um zoom aqui. Olha só, gente, A vista pro lago. Condomínio Sense. Olha que fachada mais linda aqui, gente, ó. é que não é uma capa de revista, gente. Olha só maravilhosa né nós vamos subir agora para conhecer a verdade vamos primeiro te mostrar aqui então a cozinha que ali não é a cozinha tá mas antes deixa eu só dar um, um ênfase aqui gente é uma outra sala de estar aqui aqui cabe mais três quatro cinco mais seis pessoas com seis pessoas aqui mais 10 aqui mais uma duas três quatro cinco sete mais 8, 6 mais 10, 18 mais 6, 24, mais outro lá 32 pessoas, 33 aqui pessoas acomodadas. Fora os banquinhos que dá para trazer, gente, que a casa tem muito espaço. espaço é maravilhoso, meu cara. Olha só, aqui nós temos um freezer Venax, gente, ó, novinho em folha, 220 a voltagem. sem cheio de cerveja, um refrigerador Brastemp aqui, gente, ó. Ele também é daqueles invertido, freezer aí embaixo. Aqui, nossa torre quente, forno, micro, armários, toda a parte lá de cima. Aqui tem mais armários aqui também, gente, ó. Acabei de mostrando. Tem um detalhe muito importante aqui que eu quero te comentar. A piscina tem espera para aquecimento, tá? Se você quiser colocar ou não, tem espera. E aqui, embaixo desse mármore aqui, aqui, gente, ó. Aqui tem uma espera. Se você quiser colocar a chopeira... O motor fica lá na rua e a serpentina vem até aqui, não faz nenhum barulhinho. Só bota aqui em máquina de chope, puxa, já tá tudo pré-instalado para você, tá bom? Agora, deixa eu te mostrar a cozinha, gente. Aqui é a cozinha, meu cara, aqui acontece o serviço de verdade, aí é só compra <risos> Geladeira aqui, gente, duplex também, frost free também. Embaixo aqui uma lava-louça. Tudo novo, gente. Nunca foi usado. Aqui já é um São Gabriel preto. Aqui também armários com LEDs espelhados. Aqui tem uma fita LED em gesso também. Olha só, gente. Bastante espaço. Aqui é a área de serviço. E, aliás, o pessoal estava em serviço. Não repara bagunça, tá bom? Mas fica na paz. Fica tranquilo. <risos> Aonde eu brinco com meus corretores assim, ó. Se está bagunçado, é sinal que alguém trabalhou, né? <risos> Só que não, pode ficar sempre bagunçado. Tem que esperar o cliente arrumadinho. Isso aí. Olha só, então aqui é área de serviço. Ela sai ali no pátio, tá? Agora vamos conhecer os dormitórios. E falando nisso, eu quero te apresentar o primeiro dormitório aqui embaixo, as fitas do vovô. Mas antes, vamos dar uma, uma passadinha no lavabo. Ó. Esse aqui é um lavabo, gente. Esse aqui é um quarto subbranco, tá? Uma cuba com a sobrecuba esculpida direto na pedra. Aqui é a parte do sanitário. Todo esse mármore preto que você tá vendo aí, chama-se porcelanataria, um porcelanato que imita, então, um granito rajado, dourado, né? É o Via Láctea, isso aí. E aqui, gente, então, entrando na suíte do vovô, suíte térrea. né? Aqui é o banheiro dela, olha que lindo esse banheiro, gente, um banheiro clean, parece um banheiro do céu, né? Olha, branquinho ainda com uma luzinha branca, top, né? Nem dá pra pensar que um banheiro desse tão bonito, às vezes, fica tão fedorento. <risos> Ai, caiu me surpreendo comigo mesmo, às vezes, né? Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Tem que ser feliz, tem que brincar, né? Onde a felicidade, aí está Deus, né, gente? Olha só. Aqui nós temos um guarda-roupa com nicho de fora a fora, LED. Aqui é LED, meu carol. LED de fora fora. Aqui, aqui mais uns, umas decorações, ó. Esse botãozinho eu não descobri sozinho Mas tá aí o botão que liga os LEDs ar condicionado já tá aqui Cama de casal, cabeceira com LED MDF, dois quadros lindos, maravilhosos Aqui espera pro televisor Olha só Rebaixamento em gesso, abertura automatizada Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco Cinco portas Nossa, olha só o tamanho disso aqui, gente É fundo, hein? Gigante Ali embaixo aqui, gente, ó Vamos ver se isso aqui abre Abre, enche de sapato Meio cueca aqui <risos> Coloca o um notebook ali Esse aqui é a suíte do vovô, tá? A suíte terra Agora vamos subir lá em cima que eu tô doido pra te mostrar essa escada Olha que isso aqui é lindo, gente Olha que maravilhoso Lindo, né? Tô tentando lembrar o nome dessa pedra Vai que eu, vai que eu me lembro no meio do caminho, né? Olhando pra ela <risos> Eu vou deixar aqui embaixo, prometo que a primeira frase que vai estar aqui é o nome da pedra Olha que bacana né gente, lindo Aqui também tem um botão de automação que você aperta e desliga tudo aqui em cima Que é esse aqui, você quer ver? Não, agora eu não vou pagar, né <risos> Deixa para depois Olha que vista linda que a gente tem aqui meu caro Olha que vista sensacional Maravilhosa essa casa Vem cá, aqui a gente tem uma sala de estar íntimo, ou uma sala de cinema, olha que linda, muito espaço aqui, olha que sofá gente, bonito, bem diferenciado né, até as almofadas são quadradinhas, olha, lindo demais, não adianta ser lindo e não ser bom, então vamos experimentar para você, cara dá vontade de dormir aqui, que sofazinho maravilhoso, muito bom. Aqui é uma mesa de centro, vamos continuar o serviço, né? Televisor tá aqui, e esse aí uma 70 polegadas. Dois vasos aqui maravilhosos. Aqui o piso, gente, ele é um porcelanato que imita madeira. E olha o detalhe, o mesmo mármore aqui, ó, fazendo toda a volta aqui no corrimão, né, gente? O mesmo mármore sendo usado de soleira. Aqui, a primeira suíte aqui de cima... Seja bem-vindo à primeira suíte. Olha que banheiro lindo, gente. Esse aqui é mais cinzinho, LED embaixo dos espelhos. Nicho lá de quartzo branco. O box vai até o teto também. E aqui é a primeira suíte. Olha o tamanho, gente. Que linda. Olha que quase maravilhosa. Muito top. Show de bola, isso aqui, gente. Maravilhoso. Olha só. Ali nós temos uma, duas, três, quatro. 5, 6, 7, 8 portas, dois gavetões Aqui o painel de televisor já Gente, eu tô curioso, mas deve ter Botão pra apertar pra cá, vem cá Vamos ver, nos cantinhos sempre tem os botões <risos> Os cantinhos Embaixo, vamos ver, ó Esse aqui eu não descobri, antes eu procurei E eu não achei Tomada aqui Aqui não tem às vezes sempre tem uns lá escondido aí, né? Mas esse aqui não tem, infelizmente. Ó, aqui tem uma sacada, gente, ó. Linda, também maravilhosa. Ó, dá pra ver o Pérola Negra lá embaixo. Pérola Negra, quem não sabe, é meu carro lá, tá, gente? Eu fuso. <risos> Todos os carros meus têm nomes carinhosos, né? Ativei tive o Hot Wheels, tive o Pérola Negra. ativei outros vários aí, né? Olha só. Ar-condicionado Split. Agora vamos te mostrar a segunda suíte. Vem cá, vamos lá. Segunda suíte, aqui de cima. A gente viu o home. Olha que suíte linda, gente. Isso aqui. Aqui é o banheiro dela. Olha que legal. Branquinho também, clean. E parecido até com o primeiro banheiro lá de baixo. Espelhos aqui também. Essa, aqui, essa parte aqui não abre, ó. Essa aqui já abre. Aqui, ó. ó pra você botar aí seus shampoos, cor de dente, pasta de dente, né. Aqui também, você guardar aí o seu Renew. <risos> pé de galinhas. Olha só, aqui gente, então, vem cá. Uh, cama de casal. Olha só que legal, gente. A colcha combinando com os dois quadros. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Cabeceira também de MDF. Olha que quadro legal, gente. Lindo, né? Televisor tá aqui, painel tá aqui. Aqui, gente, tem duas portas. Achei um botão aqui, vamos apertar, gente, eita Vamos lá, tem um botão aqui aí meu caralho, olha só O LED da cabeceira, onde é que é? Lá no cantinho, gente, por isso que eu não achava <risos> Ó, então LED aqui Guarda-roupa, duas portas, ar-condicionado split tá ali E essa é a terceira suíte da casa a segunda aqui de cima Agora é uma briga feia Temos duas suítes lindas pra lá e pra cá eu Quero te mostrar, mas antes, esse armáriozão aqui, gente, ó Pra você guardar o que quiser, né? Deixa eu ver uma coisa. Ó, ele é clique. Bastante espaço. Aqui dá pra fazer um home office de você guardar os seus documentos aqui. Aqui botar assim, ó, os conhaque Botar aqui os champanhos, os vinhos. Ó. Você pega o seu cliente, fecha o negócio e depois vai ver um filme lá do corretor da praia no YouTube. <risos> ó. Aqui, gente, bem-vindo então. A primeira suíte aqui de cima. Olha que já começa esse guarda-roupa que parece um... Parece um... Cara, um tecido, mas não é. É um MDF, bem diferente. Guarda-roupa bem grande. Espaçoso. Meio caro, 17 minutos já. Aqui guarda-roupa três portas. Aqui tem mais outro guarda-roupa, gente, ó. Todo espelhado. Três portas também. Eu já vou te mostrar. Antes eu quero te mostrar aqui a parte mais bonita. Olha que top isso aqui, gente. Olha esse luxo maravilhoso. Olha essa vista, gente do céu. Sacada lá, vai enxergar o lago no cantinho aqui, olha lá, olha que lindo. Top demais, né? Televisor já tá instaladinho, já tá pronto, é só sentar, é só deitar aqui e ver o canal do corretor da praia. Olha só, gente, que legal isso aqui. Meu, cara. Bem diferente. Lindo, né? Olha esses quadros aqui, gente. Sabe que, sabe que nem dá vontade de acabar esses vídeos? <risos> a cabeceira estofada aqui, gente, ó. Olha que bacana, Sinta-se acariciado por gatos. Muito bom, muito top. Um tapetão aqui, gente. Olha o tamanho desse tapete, ó. Maravilhoso. Até tô com medo de pisar aqui, apanhar da proprietária. Olha só. Deixa eu te mostrar a vista que a gente tem aqui. Todas as aberturas são automatizadas, tá, gente? E elas abrem com o botãozinho do lado da cama ali, tá? Deixa eu só ver aqui. Onde é que tá a abertura aqui? Vamos ver. Aqui, ó. Ao vivo acontece tudo, né, gente? <risos> ó. Não vou abrir muito aqui, mas só para te mostrar a vista. Vem cá. Olha só isso aqui, gente. Olha o tamanho dessa sacada que você tem. E essa sacada interage com a vista... Da banheira que você tem lá Olha que linda Maravilhosa né Linda demais Aqui é fundo fundos norte Então só da manhã vai bater aqui Vai bater na piscina ali embaixo E você vai ser o cara mais sortudo da vida Se você entrar em contato agora E não perder A oportunidade De comprar essa casa aqui tá Bom? Uh, gente Vem cá agora eu quero te mostrar Então esse guarda roupa espelhado aqui atrás Ó, a gente abriu, a gente viu na entrada do quarto tinha três portas. Mais duas aqui. Olha só, mais duas de correr aqui. Ó, bastante espaço mesmo. Mais duas de correr. E aqui tem mais três, meu cara. Espelhadas ainda. Então você pode se preparar aqui fazendo seu look, né? Você que gosta de se vestir bem. Faça seu look aqui de um lado, vai olhando o espelho do outro. E que quarto maravilhoso. Que suíte mais linda. Olha isso aqui, gente. Tailândia. E aqui então seja bem-vindo à sua banheira de hidromassagem aqui de Shangri-La condomínio Sense. Temos duas duas dois lugares aqui, né? Duas poltronas aqui. Vista para o lago gente ó. Apesar de ter uma obra aqui, tá finalizando já. Essa vista vai ficar permanente para sempre. Olha que lindo a gente se banheiro aqui. Aqui nós temos duas cubas. Ele e ela, ou oh, ele, ele, ali, ela, <risos> como vocês acharem melhor. Um, dois, três, quatro. Uh, quatro nichos aqui com duas portas, quatro armários também. Olha os detalhes douradinhos, gente. Olha isso aqui. Vai dizer que isso aqui nem é uma capa de revista. Olha só, gente. Top, né? Lindo demais. Olha os detalhes, gente. Isso aqui. Mar gente, tem que ver o cheirinho maravilhoso que está aqui. Sério, tá um cheirinho que nem o Gui faz, um cheirinho de bala, lindo, lindo, lindo cheirinho. Sente o cheiro aí. Aqui, gente, eu creio que é pra você colocar... Shampoo, essas coisas assim, né? Sabonete e tal. Eu já ia tocar a toalha aí, não queria nem saber. Tô brincando, a toalha vai ali, vai ali, tá? Vamos lá, então. Essa aqui, então, é a primeira suíte, uma das Master. Na verdade, essa aqui é a Master, né? Agora eu quero te mostrar a quarta suíte aqui de cima, vem cá comigo aí já deu 20 minutos de vídeo eita, glória. olha só aqui então o banheiro da quarta suíte aqui de cima da quinta suíte da casa falta eu colocar aqui né, gente um, os detalhes do box, do vidro aqui, chuveiro a gás também cuba sobre cuba, quarto sobre banco, espelho aqui também, ah um detalhe tá gente deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. todos os banheiros tem espera para aquecimento de piso. Não, não vi aqui, mas tem espera, tá? Para aquecimento de piso. Aqui, então, uma cama de casal. Deve ter um LED escondido lá, nós vamos descobrir. Dois quadros maravilhosos lá. Com duas, desenho de duas damas, né? Presta atenção lá, duas damas. Ó. Aqui, o televisor está aqui. Ar-condicionado já está aqui também. Essa aqui também tem uma sacada. Deixa eu te mostrar aqui. não essa sacada aqui é exclusiva dessa suíte aqui. Não tem problema dos seus netinhos se acord acordar. você. Ou você acordar eles. Ai, não, aqui não, não desceu, não fez nada. Não tem LED esse aqui, gente. Olha que legal esse papel aqui. Olha que top. Um tecido, um material que é uma massa corrida. Parece, parece massa corrida, mas é um tecido, tá gente? Que imita uma massa corrida. Nunca vi disso. Olha que top, gente mdf lindo gente essa casa está à venda vou deixar o preço dela aqui para você sob consulta tá? a gente entra em contato a condição está incrível o proprietário é bem flexível estuda a proposta vale a pena você entrar em contato e vir conhecer essa casa gente que mansão maravilhosa que mansão mais linda eu gostaria muito que se você gostou do vídeo viu até aqui que você deixa um like se inscreva no canal nós temos a nossa página no Face também, Diego Corretor da Praia. Segue lá também, tá gente? No Instagram também. E muito obrigado, aguardo você, cliente, porque tenho certeza que você se apaixonou por essa casa aqui. Porque se é para você, seu sonho é apenas um clique aí no chamar, tá bom gente? Muito obrigado, Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço gente. Até mais. Tchau.